Aí o pessoal que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo do vídeo. E vamos ao vídeo. Boa tarde a todos, eu sou Maurício Mococa, hoje nós estamos aqui fazendo um vídeo no nós paramos aqui na estrada. E estamos aqui num corguinho. Um rizinho, um pouquica água. então tá estamos aqui tirando aqui um cascai para nós fazer o teste já é a segunda peneira nós já fizemos o primeiro vídeo aqui e agora estamos dando sequência nesse vídeo o hérito está tirando ali o cascai então a gente vamos ver o que, que vai dar nesse cascai mas o lugar promete bem a primeira ferragem está aqui, ó, já deu deu muita ferragem, é, várias formas de diamante. Mas não estamos usando as varas também não, as não. Nós estamos fazendo o teste aqui é na, na bruta mesmo. Então é nós estamos vendo para poder analisar. Que nós estamos aqui no pé de uma serra, esse rio ele vem do pé de uma serra. É um fica de água, mas isso aqui quando chove enche. Isso aqui dá muita água na chuva. Mas porque agora na seca ele diminui demais a água. amigo isso tá aqui ele não consegue girar o cascaio dentro da primeira então ele tem que só, só balançar ele mesmo segura aqui ó, só, só balançar esse não pode trazer ela então tá bom também dá uma batida no fundo dela o cascai meio rosa Tem vários cascais bonito no meio Bom agora vamos a outra peneira Uma ágata Um pouquinho com a coisa transparente Vamos ver aqui essa outra peneira muita ferragem e muito corte daqui é uma forma para diamante e ó, as pedrinhas bonitinhas do meio se passou alguma coisa aqui? Mas pelo jeito não passou não. Agora, agora que pode vir o um, um dia. A ferragem está tudo no meio. Vou sair daí. Parece que achou uma pedra bonita aqui. já com uma ponta meio lapidada né uhum. mas vamos ao que interessa né então pessoal aí que gosta de ver ferragem ferragem tá tudo no meio aqui ó tá tudo aqui na, ó, na ponta do meu dedo aqui ó Olha aqui. Nossa, espera aí, essa aí tem que gravar aí, né? Rapaz, que bichinho bonito, hein? Olha aí. Daqui Olha traseira aqui pro Claro. Aqui, ó. Oi. Mas é um parzinho, rapaz. Que judiação, hein? Podia ser um diamantinho, né? Uhum. Deixa eu ver comigo, ó. Mais essa ferrovia que você tiver, ele rola por o meio. Agora tem que prestar atenção porque pode pode haver coisa de outra cor. Tem que prestar atenção no brilho. Olha que pedrinha aqui, já. já quase travessou. O celular nem tá pegando, não, cara Hum? Pô, eu não peguei, ó. Agora que eu peguei. Rapaz, ah, ele quase não pega o vídeo no celular, aí. Hum? Difícil focar ela. Hum. Passou. Vai, né? Agora você pode passar. É isso o pessoal ver que tem um diamante aí no meio aí depois me fala no vídeo. Aqui ó, outra outra coisa. Amen. Já estamos quase para encerrar esse vídeo e já é o segundo vídeo aqui que nós fazemos aqui olha o abrigo dele, né? não é, eu, você tem nem aqui tem tá um tanto tá um, tá aqui Muita pedra bonitinha, mas até agora, o dia não saiu, não. Segura aqui, só se dá dar uma pinheirada. Né? Até os miudinhos, que não vai cair tudo. tudo. Olha. Oi. Oi. Oi. Oi. Oi. Hum, hum. Pra cá. quem gosta de favinha, pico de galinha aqui ó na ponta do meu dedo ó. e aqui tem aqui tem uma pedra aqui que faz vermelho vai ser enganado não é não é apenas um citrino Uhum. mas muito bonito e aqui ó o pineirar agora ele subiu não é. subiu não, passou por meio da ferroja aqui ó brilhando aí ó Ah, vazando pra baixo aqui ó que não que não Peraí, peraí olha olha aqui ó olha mesmo aqui olha o olha olha olha Uhum, uhum Por isso que eu falei? Uh -huh. olha não, vira não <laughs> Vira não Aqui ó ah. oh. Agora dá pra você achar um cunhado deus aí. Já estamos quase para encerrar esse vídeo, que é o segundo vídeo aqui. pediu os amigos para se inscrever no canal, dá uma força aí no vídeo eu já está dando para ver um punhado de pedrinha bonitinha e que tem ferragem mas tem ferragem também isso não quer dizer que tem que tem diamante também não pode ser uma ferragem também meia pobre dando muito cortezinho, muita coisinha mas uma ferramenta então pedra bonitinha tem demais aí ó na mão do edson tem um as partes dela aqui uma cor diferente aqui ó uhum. não esse é que eu falei para você ó, que precisa ver porque de repente dá uns diamantes amarelo né uhum. bom, nós vamos encerrar esse vídeo E nós vai dar mais uma cada, cada peneirada aqui que nós der nós faz um vídeo, sem corte. então se sair um diamantinho a gente também vai estar tá com, tá com o vídeo na hora que for achado então agora nós vamos para a última peneirada e o último vídeo também uma boa tarde Maurício Mococa, que Deus abençoe a todos e pedi o pessoal para se inscrever aí no canal, dá uma força para o canal poder crescer, não esqueça do like, dá o um like aí gente, eu estou precisando que o canal suba. É. Uma boa tarde Maurício Mococa, hoje nós estamos aqui na... fazendo um vídeo e nós já estamos no, no quarto vídeo, mas o diamante até agora não saiu não, e também nós também não estamos usando lá as varas para procurar também.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 o Wesley vai dar uma lavada ali naquele cascaim dá um pouco de cascaim misturado com areia dá uma baixada na primeira para cá para sair essa folha baixa baixa aqui na frente estamos Tamo... juntando vendo o que pode sair mas aqui de ferragem aqui é uma ferragem até boa pivo de galinha, um punhado de coisa então há, há muita muita coisa aqui também a quarta meia Aqui é um pedaço de água, uma água transparente, então pode prometer alguma coisa assim. aqui. Vamos focar nessa peneira, que parece que tem alguma coisa brilhando aí dentro, hein, aqui ó. Vai virar nele. muito bonito não é esse está prometendo sim alguma coisa parece que já está com a pontinha até lapidada outro pedaço outro também não esse é o corte esse é um cortezinho então a diferença dá para ver a diferença na mão Agora se saiu o quarto rosa aqui, saiu um diamantinho rosa aqui, aí nós faz a festa, né? tá só corta só, só, só até agora. E esse aqui tá com a carinha de um só fora, né? Não Vamos ver aqui, não. Tá.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 Olha, a quem gosta de umas pedrinhas bonitas, branquinha. Nossa, vamos juntar com essa olha. perroia. Olha Vai focando aí. Pode ver né? a beirada que nós tá tirando aqui, ó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 mas tá na é, área, né? tá na área aí ajudando a fazer a, a filmagem. Não falo muito, mas estamos aí. Aqui é onde fica a ferragem, não uhum. Então eu tô limp dando uma puxada nela. eu tá cheio de ferragem, tipo de galinha. Tem que coisa aqui no meio. forma o diamante, ó entendeu aí você vê pedrinha alumiano mas não é um diamante vendo algum meio vamos virar para cá deixa deixar embora hein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 Rapaz, se for, se for, se for o que eu tô pensando, é ver o dia. Uhum. Vem cá. Olha, ó. Parece que já veio lapidado. Uhum. Mas não, foca aqui no dedo. Tá no aí. teu dedo. Foca ele lá, ó. Ó.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 a cada vasquinha que parece, mas tudo brilhando. Uma vasquinha que dá preferência para alguma coisa. Aqui também, aqui ó. o É. o Deixa eu focar bem. Outra. Eu vou entrar aqui com negócio, elas tudo Então meu filho, pedrinha é bonitinho, agora vamos virar isso, tá? tem demais, agora vamos lá, lá. e pedir para o pessoal se inscrever no canal, cada vez mais vídeos que vai fazer, mais vai mostrar, e vamos mostrando aí ó, acabou de virar a última peneira que nós vai fazer aí, e agradecer a todos que que, que deixe seu like aí para ajudar o vídeo a crescer e vou passar pro Zé aqui, deu o Maurício vai continuar para terminar o vídeo aí moçada mas... mas... não aí. se esqueça de deixar o like para o canal que possa subir e logo aí teremos mais um vídeo legal isso aí, aí sobre aí são... as variônicas. Isso isso aí são as pedrinhas que saiu também ontem eu fiz ontem eu fiz o um vídeo sobre pó de basalto pessoal aí que tem visto o último vídeo aí então viu é um pó natural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 o pessoal ver aí a quantidade do cascai agora pedrinha pedrinha bonitinha a gente vai tirando aqui é um punhado ó. e logo nós vamos ter um vídeo com as variônicas Hoje nós não usamos a variónica. Hoje foi só na peneira mesmo. Foi só mesmo para testar aqui o lugar, para ver a qualidade de ferragem, o que que saía nessa ferragem. Mas é para isso. Então, uma boa tarde, Maurício Mococa. E também nosso amigo Edson aqui também vai despedir. pedir. Obrigado, agradeço aí a vocês e boa tarde a todos. E deixa o like aí para curtir nosso, nosso vídeo.